Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011, no vídeo de hoje, quero trocar uma ideia com vocês. Se tá valendo a pena comprar a nossa Titanzona em pleno 2023. Vamos trocar uma ideia aí, se vale a pena comprar essa moto aqui em pleno 2023. Depois desses vários aumentos que teve... A Honda aumentou muito o valor dessa moto, principalmente agora na virada do ano. O preço da Titan aí subiu mil reais na concessionária. No site também, né? Eu sempre trago os aumentos pra vocês, as novidades, pra você ficar por dentro das notícias. Eu sempre trago aqui no canal. Aí você pode se inscrever aí pra você não perder as novidades, fechou? Pra você que pensa em uma 160, você vai gostar bastante. E é o seguinte, rapaziada. Hoje é domingão. Carnaval, acho que eu vou passar lá no centro da cidade. Deve ter um carnaval lá, hein? E é o seguinte, família: é, eu tenho a Tita 160, a minha vermelha, perolizada. Mas a minha é 2022, tá? A minha eu comprei ano passado. Comprei assim que foi lançada. E agora, a minha opinião: é Diogo, você compraria hoje a Tita 160? 2023 Aqui na minha cidade Ela tá custando 19.600 Aí você vai gastar mais a documentação Você vai gastar aí mais uns mil reais De documentação, mais ou menos 800 a mil reais de, de documentação Vai sair uns 20.500 reais à vista Na minha opinião Se fosse hoje, se eu tivesse o dinheiro à vista Pra pagar hoje, eu não compraria de Titan Porque eu uso A moto Somente pra lazer Eu não uso ela pra trabalho no dia a dia, tá? Pra quem usa a moto pra trabalho no dia a dia Sim, vale a pena É uma moto econômica É uma moto que é muito boa Boa pro trânsito, tá? Uma moto fácil de, de dirigir Dá pra você trabalhar nas entregas Como eu tô começando a fazer entregas agora de novo Tá? Dá pra você tirar um dinheiro com ela Além, além de dar pra você utilizar a moto só pra lazer também, tá? A moto é... Muito versátil Mas o valor dela tá muito caro o valor dela, com um pouquinho a mais Hoje você já compra A Twister 300 Que ela é bem superior a Titan A Twister 300 está custando dois mil Deixa eu ver, dois mil e quinhentos reais Acho que dois mil e quinhentos reais mais caro Do que a Titan Aqui na minha cidade, quanto que tá a diferença de preço aí na sua cidade? Na minha aqui Tá vinte e mil a Twister, acho que R$ 22,500 a Twister e R$ 19,600 a Titan. Então, então a é uma diferença bem pouquinho de preço para uma moto que é mais superior. Porém, a Twister ela tem manutenção mais cara. Aí você tem que colocar na balança isso, né? A manutenção, o pneu dela é maior, o valor do pneu vai ser maior, o valor de revisão vai ser maior... É, a moto que vai consumir mais gasolina, porque ela tem 300 cilindradas. Então tudo, tudo isso na hora de comprar, você tem que pôr na balança. É, na minha opinião, se eu tivesse dinheiro hoje para comprar, é, para moto para utilizar para trabalhar, eu ia ficar com a Fã. Com a Fã 2023, naquela prata que eu achei ela bem top, bem bonita, quase comprei ela ou eu iria esperar um pouquinho para pegar 2024 esperar lançar a tita 2024 que eu acho que vai vir novidade aí vou ter que gravar para vocês um vídeo daqui a pouco é falando sobre isso tá está fechado ali que é do carnaval mesmo falei para vocês não dá nem para entrar lá dentro pra fazer um bololô hein tá fechado a rua com o ct aqui a polícia da cidade não sei como chama essa polícia Matar o guardinha aí Vamos ter que fazer esse desvio E tava tá bem vazio, hein? Pouca gente Então é isso, rapaziada É... Ixi, o cara vai parar aqui Pra você que vai utilizar a moto pra trabalho Ei, o cara para no meio da rua Não vai, não fica, não estaciona né? Então, pra você que utiliza a moto pra trabalho Vale a pena 160 assim, tá? Ixi, virei errado lasqueira era a próxima rua errei, vamos ter que fazer o um retorno então pra você que vai utilizar a moto pra trabalho é, é, fique com a 160 que você vai ser feliz com essa moto mas pra você que utiliza a moto só pra lazer anda pouco com a moto aí eu acho que já vale a pena a 300 a 300 já tem uma moto mais encorpada Entendeu? Essa é a minha opinião Se você tiver uma opinião aí diferente Ou se você concordar comigo Fala aí nos comentários O que, que você acha sobre isso Você acha que tá valendo pegar, vale a pena pegar a Titan Ou não? O que, que eu acho que a Honda está fazendo Qual que eu acho que é a estratégia que a Honda está fazendo tá? Eu já acompanho O preço das Hondas, os lançamentos Já há alguns anos Então eu tenho um pouco de, de propriedade Para falar sobre isso Eu acho que a Honda tá aumentando o preço da Titan porque ela vai trazer uma melhoria e para não aumentar o preço tudo de uma vez ela vai aumentando aos poucos por exemplo a Honda vai trazer um exemplo tá farol de LED full LED na Titan 160 2024 à veja vez a Honda pegar a moto e aumentar a dois mil reais só por causa dessa alteração ela não faz dessa forma ela vai aumentando tipo 500 um mês, depois passa dois meses, aumenta mais 500 Depois aumenta mais 500 Até chegar nos 2000 É mais ou menos dessa forma que a Honda Trabalha nos seus aumentos, entendeu? Pelo valor da Titan Comparando com o valor da 300 A Titan tá bem cara pelo que, pelo que ela entrega Por isso eu acho que a Honda vai trazer melhorias Na 2024 Se você puder esperar é, aguardo o lançamento. Vou trazer um vídeo aqui no canal, tá? Essa semana mesmo, já falando sobre o lançamento de 2024. Mas se você não puder esperar, se já foi contemplado, por exemplo, no um consórcio, tá precisando da moto urgente, mete marcha na 160, que é uma moto que você não vai perder dinheiro. Se amanhã, é depois, daqui seis meses, ah, eu quero vender a moto, quero pegar o modelinho novo, quero pegar a 2024. Fácil, fácil, você vai vender a Titan Tem muita procura Você não vai perder dinheiro Você vai pagar um valor E quando você for vender, você vai vender praticamente pela mesma coisa Se não, se não for até mais Como é o um exemplo da minha A minha eu paguei aí 15.900 reais Hoje, ela tá valendo, se eu não me engano 17.300 De tabela FIP E se eu for vender, eu vou pedir 18 Porque a minha moto tem 2.900 km Moto zero, 0, 0 essa moto aqui é pelo do cabelo Tá no mel aqui Moto nova, nova, nova Extremamente bem cuidada, sem risco A moto não é zoada Toma bastante cuidado com essa moto Beleza rapaziada Essa é a minha opinião é, Comenta aí o que, que você acha aí, Se tá valendo a pena pegar 160 Ou não, ou vale a pena pegar outra moto Concorrente Da Honda Fala aí qual que é a sua opinião Qual moto que você tá valendo a pena pegar aí Agora em 2023, para quem quer comprar, fechou? É isso aí, rapaziada. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis. Marcha na 160.